Olá a todos os seguidores do Rei da Venda Hoje iremos explicar como alterar uma qualificação Entre em sua conta acessando com e-mail ou apelido e senha Após acessar a sua conta ir até o menu superior em onde estará seu nome Clique nele e após isso minha conta irá acessar um painel de controle Nesse painel, vá ao menu lateral esquerdo em Compras, após isso, submenu Compras novamente, irá abrir todas as compras que você fez no Mercado Livre, escolha que fez com o Rei da Venda. Terá um ícone, você o qualificou negativo ou neutro, clique nesse ícone. Clicando nesse ícone, irá abrir uma janela em Estado da Compra, clique em Modificar. Irá abrir uma outra janela com três itens, A, B e C. No item A, altere para sim. No item B, altere de negativa ou neutra para positiva. E no item C, escreva um comentário sobre o rei da venda. Após isso, clique em enviar qualificação. Pronto, você já alterou sua qualificação. Muito obrigado!